Você conhecerá agora como Zoro criou seu estilo próprio chamado de Santorio. Zoro é um guerreiro desde criança, cresceu e treinou na vila Shimotsuki. O pequeno espadachim talentoso, capaz de derrotar a maioria dos oponentes. Com exceção de Kuina, a filha do mestre do dojo onde treinava. Ele que desejava se tornar o maior espadachim do mundo. Então desafiou Kuina após duas mil lutas. Mas perdeu o combate contra a colega, após o confronto. Zoro e Kuina conversam, onde ele revela o sonho para ela, ela diz que tem o mesmo sonho, no entanto, ela diz que sabia que nunca o alcançaria, pois o próprio pai dela havia dito que meninas não podem ser mestres de espada. Zoro promete a Kuina que a derrotaria futuramente, mas sim por ser melhor, e não por ser simplesmente uma garota, mas infelizmente, no dia seguinte, Kuina cai da escada do dojo e morre. Zoro, entristecido pelo fato de nunca poder enfrentá-la, leva adiante o sonho dos dois e começa a treinar para desenvolver um estilo próprio, em que carrega as espadas em ambas as mãos, e adquina entre os dentes, estilo que é conhecido como Santorio. Muito obrigado por assistir. Você gostou? Dê um like, se inscreva no canal e ative o sininho para mais conteúdos deste tipo. E até o próximo vídeo.